Os nove comandantes do Yonkou Luffy são apresentados. Yamato e Carrot, curiosamente não estavam entre as recompensas. E isso acabou gerando aquela sensação de que Jinbe seria o último tripulante de Luffy para a saga final. Mas a verdade é que o décimo comandante foi confirmado e você talvez não tenha notado. Então a pergunta agora não é se mais alguém vai entrar no bando. A questão é... Quem vai ser o décimo comandante dos chapéus de palha. Quer saber tudo sobre o novo tripulante confirmado? E quem pode ser ele? se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje trazendo umas informações bem legais que talvez você não conhecia Mas o décimo tripulante do Luffy foi confirmado Exatamente, então a questão agora que fica é Quem vai ser esse décimo tripulante? Vai ser Carrot? Vai ser Yamato? Algum personagem que ainda não apareceu na trama? Será que os rascunhos originais que Oda fez da tripulação podem conter alguma dica? Bom, assiste até o final porque esse vídeo tá. Bem legal, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você é inscritão da pior geração, dispara o like para dar uma força nesse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o décimo comandante do Yonkou, Monkey D. Luffy. Bora lá pior geração, após a mudança brusca da direção onde fomos pegos de surpresa ao saber que Yamato não iria entrar para o bando do Luffy, pelo menos nesse momento eu notei um padrão de modo geral entre os fãs, um sentimento em comum que não haveria mais novos membros e que Jinbe era o último tripulante mas não galera, é confirmado sim, mais um tripulante entrando no bando após o Jinbe e esta confirmação veio especificamente em dois lugares sendo reforçados. Primeiro, próprio mangá, mas essa confirmação pode não ter chegado a vocês dependendo da tradução ao qual você leu ou assistiu One Piece e a segunda confirmação surgiu na One Piece Magazine que desmitificou, que confirmou que sim, haverá um novo tripulante na tripulação do Luffy depois do Jinbei. Ok, mas aonde no mangá foi dito isso? Especificamente no capítulo 1. Lá, o Luffy afirma que ele quer cerca de 10 tripulantes para o seu bando e isso daria algum espaço de manobras para Oda não se Comprometer com uma quantidade X De tripulantes, caso ele mudasse De ideia, no entanto em 2020 a One Piece Magazine afirmou mais uma vez que o Luffy queria sim cerca de 10 tripulantes. E lá esclareceu que o Luffy não estava se incluindo nesta contagem. Eles também questionam quem seria o último tripulante do bando. Então meus amigos a One Piece Magazine 10 esclareceu, desmitificou de uma vez por todas que o Luffy quis dizer que sim a sua tripulação teria 10 pessoas tirando ele próprio, Luffy não é um deles na sua contagem Yamato acabou mencionando várias vezes que iria se juntar à tripulação O Luffy até bem que aceitou que Yamato iria partir com o Mando, mas mudou no último minuto, e depois de pensar um pouquinho mais sobre isso essas últimas revelações com o país de Wano que envolvem principalmente Pluton e Luffy dizendo que Momonosuke, Kinemon e Yamato são Nakamas, e isto inclui fazer parte da sua tripulação, eu acabei chegando a uma conclusão que Momonosuke Osuki pode acabar navegando em Pluton com Kinemon e Yamato, mas mais do que isso, Yamato pode acabar navegando como um temporário assim como foi com Oden. E a escolha de Yamato não entrar para o bando do Luffy agora é que Oda... Pode estar preparando os leitores para outro na cama de tripulação. Lembrem como Carrot foi utilizada dessa mesma forma? E em retrospecto, o Ode ele fez algo bem semelhante até em Order 7. Onde apresentou diversos construtores navais, carpinteiros. Né, Com pistas falsas para quem se juntaria à tripulação. Quem é mais antigo na série... Deve se lembrar em como o Pauli era uma aposta quase certeira da fandom para ser o próximo membro da tripulação dos Chapéus de Palha. Mesmo o Caesar já foi uma aposta muito alta entre os fãs para entrar para o bando. Então o Oda sabe baralhar bem as cartas. Porém um fato que eu acho interessante você guardar para saber quem vai ser o próximo Chapéu de Palha. É que o brinde de Jimbe em Wano parece ter sido adiado duas vezes. Primeiro, na sua reintrodução a caminho de Onigashima. E segundo, quando ele está sozinho durante o festival. Uma cena até triste, né? Mas eu não acho que o Oda teria mostrado esta cena por nada. E creio que ele está esperando o décimo membro. Para que eles possam fazer um brinde final. Aí sim, Jimmy vai ter seu momento com Luffy. Atualmente, os chapéus de palha têm Luffy e seus nove oficiais superiores. O capítulo 1058 destacou esse aspecto e quais os papéis de cada um na sua tripulação os nove comandantes do Yonkou Luffy eu acho que esse destaque será usado para justapor a tripulação do Barba Negra a tripulação do Tite cresce a uma taxa semelhante à tripulação do Luffy e parece que assim como os capitães têm diversos paralelos as suas tripulações também devem ter Barba Negra começou sua tripulação no paraíso exatamente com cinco membros depois em Peudal ele aumentou para nove membros Oficiais da tripulação, não incluindo ele próprio. E após o time skip, ele tem potencialmente o um membro principal e final, totalizando 10: os 10 capitães titânicos contra os 10 Comandantes dos chapéus de palha E é importante lembrar Que a tripulação foi Planejada por um longo Tempo galera e o décimo tripulante Também deve fazer parte desses Planejamentos iniciais Se você olhar os rascunhos originais Da tripulação vai ver algumas figuras Bem diferentes e ver que Frank e Robin são as grandes Exceções sendo duas pessoas Completamente diferentes O resto das ideias Foram mantidas basicamente as mesmas em sua essência A tripulação sempre foi planejada para ter Um timoneiro homem peixe E o Oda apenas mudou Algumas coisas e descartou o Jinbe Como sendo um vilão porque Esse era para ser o seu papel inicial O grande ponto aqui é que Se Oda fez Luffy dizer que ele Quer cerca de 10 pessoas Na sua tripulação É quase certeza que Oda tem Esboços de como seriam Esses 10 membros e sabem porque Esta imagem dos Rascun Originais dos chapéus de palha, que foi divulgada recentemente na One Piece Magazine, já foi lançada outra vez. O protótipo de Jimby foi apagado na primeira imagem divulgada, tudo para você não saber que um homem-peixe entraria no bando, então é bem possível que o décimo tripulante também tenha sido apagado agora desse esboço mais atual, tudo porque deve ser alguém que você conhece então, sabemos que vai entrar mais um comandante no bando do Luffy ele pode ser alguém completamente novo mas se for alguém já apresentado no mundo de One Piece podemos afunilar bastante as coisas para as melhores opções de proximidade, de quem poderia Ser o próximo chapéu de palha É preciso lembrar que uma profissão No navio pode ser exigida o Oda ele acabou descartando Um aprendiz quando não levou o Tama E o Mirante quando o Carrot também não se juntou Ao bando, isso se dificulta muitas Coisas porque não existe uma, uma lista Oficial de profissões Fora as que conhecemos do bando do Luffy o Oda pode ser uma profissão qualquer Artista marcial, contramestre Cientista, domador de feras Companheiro de cabine E mais uma infinidade de profissões que podemos citar, mas que não necessariamente o Luffy já tenha dito que precisava na série Então o caminho mais fácil é, caso não seja alguém completamente novo e não apresentado Devemos olhar para os personagens com maior potencial para entrar no bando Podemos citar Marco a Fênix, sem dúvidas seria muito legal ter Marco entrando no bando Mas a dificuldade para isso torna quase impossível de se acontecer Primeiro que Shanks já convidou o Marco para entrar para o seu bando. E claro, já temos um médico oficial, Dr. Chopper, adorador de algodão doces. Eu duvido que Oda repetiria uma profissão no navio do Luffy. Bon Clay é sem dúvidas uma das opções mais legais e que eu adoraria que acontecesse. Seu sacrifício em Peldal não deve ser esquecido. Mas também vejo uma dificuldade nisso acontecer. Tudo por conta dos bastidores da série. Frank e bon Clay. Tem o mesmo dublador na animação. E tenho certeza que quando a equipe fez esta escolha. Consultou Oda sobre Bonchan fazer parte da tripulação no futuro. Ele deve voltar, mas talvez como um aliado da frota. Com isso, as coisas se fecham mais e mais. E Olhando narrativamente, sendo bem sincero. Eu ainda acredito que Yamato pode sim se tornar membro dos Chapéus de Palha. Tem força suficiente para ser um comandante tanto. Até teria uma profissão já definida. Mas... Indo para um lado. que Oda realmente quer que Yamato. Seja alguém que navegue com Momonosuke e Kinemon juntos. Ou mesmo que seja apenas temporário e não oficial. O único personagem que pode realmente ser importante. O próximo comandante Yonkou do bando. É ninguém menos que Nefertari Vivi. Vale lembrar que. Vivi já é um chapéu de palha oficial, seu Vivrecard da Tabuki lista ela como um dos chapéus de palha. A maioria da tripulação sabe quem é Vivi e tem um relacionamento com ela. Frank, Brooke e B são os únicos que não a conheceram. Vivi se juntando novamente poderia espelhar a sua viagem inicial porque ela entrou no início da Grand Line e agora ela poderia se juntar novamente, mas no final da Grand Line, uma das primeiras ilhas inclusive que eles navegaram juntos gigantes E onde os chapéus de palha possivelmente vão na sua próxima parada... A ilha de Elbaf. Vivi faz parte de uma família nobre que deixou a Terra Santa para viver no nível do mar. A família Nefertari tem segredos ligados ao século perdido e ao tesouro One Piece. Em Samar, inclusive, tinham cartaz de Vivi nas suas mãos... Junto de Luffy, Barba Negra e ninguém menos que Poseidon, uma das Armas Ancestrais. Uma coisa muito esquecida também, galera... É a quarta notícia da Reverie que muitos nem se lembram disso. Mas essa notícia é aquela que o Apol vazou para o Morgans. Lembram desse ponto? E um pensamento que eu tenho sobre isso, que podemos deduzir. É que o Apol disse a Morgans que a Vivi... Costumava navegar e ser uma pirata dos chapéus de palha. Ele é uma das pessoas que sabem disso. E com os acontecimentos recentes envolvendo Vivi e Cobra na Reverie. Ele pode estar tentando capitalizar isso. Para manchar o nome de Vivi que ele tanto odeia. Silvers Rayleigh afirma que os chapéus de palha... Podem chegar a uma conclusão diferente que os piratas Roger chegaram lá na última ilha. Mas como isso é possível? Eu acho que parte do motivo pode ser que eles tenham alguém da família Nefertari... Ao invés de um Kozuki com eles. Talvez ter vivido aprendendo a história da sua família. Porque eles faziam parte dos 20 reinos. E porque os Nefertari escolheram não ascender ao status de nobre mundial... Possa pintar uma verdadeira história de uma maneira diferente dos Kozuki que eram aliados. Ao grande reino Isto poderia levar Os chapéus de palha A uma conclusão Completamente diferente Dos piratas Roger Que tinham o Kozuki No caso Oden Traduzindo tudo para eles E para fechar Os chapéus de palha Tem um número específico Associado a eles Luffy é o número 1 Zoro é o número 2 Nami é o número 3 E assim por diante Cada chapéu de palha Tem seu número Até o Jinbe Que é o décimo Só que no SBS 76 Oda revelou Que o número da Vivi É 5,5 Dobre esse número Por ser a segunda vez Que ela vai se juntar Ao bando E o que você você acaba descobrindo isto mesmo, o número 11 que coincidentemente seria o número que o próximo chapéu de palha deveria ter dado. Então as dicas estão todas aí, Vivi tem um potencial enorme de acabar voltando para o bando. Então é isso meus amigos, saibam que o décimo tripulante do Luffy já é confirmado pela própria série. A One Piece Magazine confirmou que o Luffy não estava se incluindo nesta Contagem, então o Eevee tem um potencial enorme de voltar. Yamato também pode entrar no bando. Não tem uma regra específica que tem que ser 10 pessoas. Poderia ter mais, 11, 12, 13. Até o Tambo o Luffy já disse que levaria no seu bando como aprendiz quando eles se vissem novamente. Então a tripulação pode aumentar exponencialmente. Os grandes piratas todos têm um bando enorme. Só que o Luffy eu acho que realmente, para o miolo central da história, precisa de 10 personagens. Aí a questão que fica é. Quem seria o próximo personagem? Quem é seu favorito para entrar no bando? Coloca aqui nos comentários. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e ficado mais calmos, que sim, vai ter mais um membro aí entrando. Se você gostou, então deixa um likezão para eu saber. Até a próxima, valeu por assistir.